emagrecer é bom demais e por isso que é muito fácil de se fazer se inscreva neste canal do youtube e receba dicas de como emagrecer de forma fácil simples e eficiente o que você precisa é de um treinamento com login e senha via internet online de vídeo aulas online que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil simples e eficiente Sim, um treinamento online que você só com o computador e internet acessa e tem vídeos aulas que nem passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Logo logo eu vou te mostrar um blog e neste blog tem treinamento que ensina passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.